Cara, quando nem a Globo consegue mais passar pano, é porque a situação da economia está desastrosa. Como que a esquerda consegue destruir uma nação que tava indo tão bem em tão pouco tempo? É a pergunta que a gente faz nesse vídeo aqui. Mas antes de mostrar a própria Rede Globo desmentindo e mostrando a verdade sobre a economia, o que é um tanto incrível, vamos... Só recapitular as promessas de campanha do Dilma, não é mesmo? Significa menos investimento. Menos investimento é menos emprego. Menos emprego é menos salário. Menos salário é menos consumo. Menos consumo significa empobrecimento do país. Nossa, ele é um gênio, hein? Quem poderia imaginar? Então nós precisamos fazer isso e nós vamos fazer. Por isso é que eu tenho dito. A solução não tem mágica. A solução é a gente colocar o pobre no orçamento. Sim, colocou o pobre no orçamento. No orçamento dos impostos. É mesmo? E colocar o rico no imposto de renda, porque rico não paga imposto sobre dividendos. Então é preciso que o rico compreenda que ele tem que pagar mais imposto que o cara... O que é rico para o Lula, né? A gente tem que se perguntar isso. É alguém que tem duas TVs em casa? É que ganha o um salário mínimo. E o povo trabalhador, na minha opinião, quem ganha até cinco salários mínimos não deveria pagar imposto de renda. Ah, mas vai pagar imposto de renda, não é mesmo? Agora o povo sabe que você prometeu muita coisa que não cumpriu. Inclusive a questão do imposto de renda, que inventar o, o, o pessoal do imposto de renda. Eu estou dizendo, eu vou inventar a partir de 5 mil reais o imposto de renda. Que mentiroso, não é mesmo? E aí a esquerda tem uma solução mágica para os problemas, aumentar os impostos. E aí nós vamos aqui para a rede goblins de desinformação, tá? estou aqui com a própria Globo News. E o título é o seguinte, Arminio Fraga fala sobre o novo arcabouço fiscal. Não me dá segurança de que as finanças públicas vão ser saneadas. Tendência a é ter mais gastos e mais impostos. Tipo, what? What? A Globo, a Globo, tá? Isso aqui não é um site de direita, não. É a Rede Gobbios falando. É um modelo que vai tender a, a gerar mais crescimento das despesas Nossa, As... vamos ter mais despesas Quem poderia imaginar que dar 10 bilhões na mão de artistas Por causa da nova lei Rouanet E coisas assim Teríamos mais impostos Nossa, quem poderia imaginar Esse cara é um gênio, alguém dá o um prêmio Nobel para ele As próprias é, despesas vão reagir também Se houver algum aumento de receita Não 100%, mas bastante é, hum. E assim, os grandes, grandes tempos não foram, a meu ver, ainda incluídos no debate. Claro que o país é carente, tem necessidade de, de gastos de natureza social é, importantes, é, não há a menor dúvida que existe espaço na área tributária para se corrigir distorções, espero que ele inclua essas distorções, como os regimes... Nossa, vocês não tinham uma pessoa com um pouco mais de carisma para falar? Um pouco mais de energia, né? Uhum, uhum. É especiais de imposto de renda, mas o resto, ao meu ver, não me dá a segurança de que as finanças públicas vão ser saneadas. Vai haver Poxa, quem poderia imaginar que a PT não vai conseguir pagar as contas? Mas que gênio, não é mesmo? Um movimento nessa direção mais modesto. E uma tendência a ter mais gastos e mais impostos num país de renda média que já tributa muito e gasta muito. O que eu acho é que nós gastamos mal. E é isso que eu sinto falta aí nessa é, proposta que foi colocada. É uma... Nossa, o Brasil gasta mal, cara! Uau! Quem poderia imaginar uma coisa dessa? E nosso socialismo é um completo de um fracasso. Mas não se preocupe, Haddad já sabe a solução, cobrar mais e mais impostos. E aí, essa notícia de hoje aqui, que deixa todo mundo em choque, mas também não é nenhuma surpresa. Governo fecha fevereiro com um buraco de 41 bilhões de reais. Pior resultado da série histórica. Como é que o Brasil conseguiu em tão pouco tempo em apenas três meses, ter uma falência. Como é que em tão pouco tempo a gente conseguiu um rombo desse de 41 bilhões? Alguém consegue imaginar? Será que é porque a gente criou um monte de ministérios que não servem para nada, a não ser servir de cabide de emprego para o centrão? Ministros que o próprio Dilma nem sequer sabe o nome. Ele mesmo disse que criou esses ministérios para colocar cargos do centrão. Será que é porque a gente está gastando muito mais do que deveria apenas em lacração? Será que cobrar um monte de impostos na verdade tem um efeito pior do que o desejado? Que é simplesmente as pessoas ficam mais pobres e, portanto, conseguem gerar menos impostos ainda? Será que é porque qualquer simulador de SimCity 2000 né, não foi colocado em prática no nosso desgoverno do Dilma? E aí a gente tem um limite. Qual que é o limite, cara? Qual que é o limite? Quanto a gente pode perder até pedirmos o um impeachment do Dilma? Um, porque tá proibido nas ruas. E a única preocupação desses caras são com fake news, com discurso de ódio na internet. Né? no salve, Felipe Neto. E aqui na Globo, tá bom? Na própria rede goblins de desinformação, Nenhum segmento econômico abre vaga em fevereiro e desemprego sobe a 8,6%. Repetindo, nenhum segmento econômico abre vaga. Ué, que poderia imaginar uma coisa dessa que nosso Brasil a ladeira abaixo tão rápido? Uau, por que será que essas empresas não querem investir no nosso país? Que fala sobre estatizar em pleno 2023. Por que será que a gente não tem nenhum emprego, cara, sendo criado em nenhum segmento econômico? Nada! Não tem no turismo, não tem no, nas indústrias, não tem no comércio. Nada, nenhuma, em nenhum empresário que investir no Brasil. Mas por que será uma coisa dessa? Como que a gente pode imaginar e da onde vem a única possível solução da China? mas mesmo a China já não quer mais investir no Brasil e aí vem com essa desculpa de que o Dilma tá doente para visitar a China mentira novamente cara nenhum segmento econômico gerando emprego por que será faz o L aí bando de otário mas aí não para por aí porque ele já tem uma solução mágica vamos criar um novo ICMS para gasolina e etanol para encarecer combustíveis e aumentar a inflação, porque segundo esses economistas da esquerda, é só rico que usa carro. O pobre não tem o preço dos transportes aumentado por causa disso, seja né, para passagem de ônibus, ou seja pelo produto que compra no mercado, que fica com frete mais caro. Não. O combustível é só para essa turma aí que segundo Lula tenta tá no sofá, que tem que ir pro mercado agora a pé, porque tá gastando muito de combustível. Quem poderia imaginar coisa dessa? E o próprio Bolsonaro aqui dá a resposta, tá? Tá no perfil do Twitter dele, e ele diz o seguinte: Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, decide mudar ICMS da gasolina para 1,45. Nova regra aumenta em cerca de 11,45% o preço do combustível. Que gênios, cara. A gente está com um rombo enorme e a gente tem uma solução mágica para isso. Cobrar mais e mais impostos. A alíquota passará a vigorar a partir de 1º de julho. O novo valor é superior a todos os atualmente praticados. Então o Bolsonaro ele não precisa fazer nada para garantir que na próxima eleição o povo vai votar nele massivamente. Você é cá entre nós, eu sei que você vai dizer que já votaram no Bolsonaro e tudo mais. Mas veremos cada vez mais essas pessoas que fizeram o L em desespero completo. Porque estão vendo que a economia na mão da esquerda é o que o Brasil sempre foi no passado. Só que a gente estava acostumado a ser uma desgraça. Estava acostumados na época da Dilma e do Lula, a sermos o país que mais cobre impostos do mundo. E tá agora a própria Rede Goblin de informação falando, né, eu acho que a gente não tá gastando muito bem esses impostos, né? Acho que estão roubando, né? E nem precisavam roubar. A verdade é que a própria política de esquerda, de socialismo, já é um completo desastre. As empresas que estavam todas vindo para o Brasil, e tínhamos trens, e portos, e aeroportos sendo criados. Não, vamos esquecer de tudo isso, vamos estatizar, porque algum empresário maldito vai ganhar algum dinheiro com isso. A gente precisa mudar o mais rápido possível, entender que liberdade é a única forma de voltarmos a ter um Brasil sério, por favor, Bolsonaro, estamos com muita saudade, será que não tem como você ser presidente? Não, mano, é por favor, eu não sei mais o que fazer se o Brasil tá assim apenas três meses. A gente tem que voltar e relembrar do Paulo Guedes que dizia que o Brasil ia virar uma Argentina em seis meses e uma Venezuela em um ano. E parece que tá sendo muito mais rápido do que isso. Nem o Paulo Guedes conseguiria prever um desastre tão grande assim em tão pouco tempo Então socorro, cara, por favor, Lula, demita o radar coloque o Paulo Guedes lá É só isso que a gente pedia pra você, mas pelo jeito parece ser proposital Querem destruir a nossa nação, assim fica mais fácil ela ser conquistada depois pela China, cara isso daqui só pode ser de propósito. Enquanto isso, vamos focar a, na regulação da internet, porque tem pessoas da extrema direita, ai oh, meu Deus, falando da internet. <risos> que desastre. Enquanto isso, peço apoio a vocês, ao nosso canal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.